Muito bem. Estamos no ar? Nós estamos no ar. Boa noite. Oiê, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver se é. Aí, galera, Aê. veja aí, se, veja aí se funcionou. Veja aí se funcionou. Pergunta aí para todo mundo se eles estão conseguindo ver a nossa tela. Nossa tela aqui do PowerPoint. Pergunta aí, Dito, galera. E aí, pessoal, vocês estão vendo? Quero saber se vocês estão vendo aqui a tela. Estão conseguindo ver a tela da apresentação que o Daniel preparou para vocês? Unreal externas. Por favor. Então, tá. Então, beleza, então, tá, pessoal. Então, beleza. Então beleza. Então, vamos Agora, vamos, vamos lá. Vamos mandar bala, então, aqui, certo? De uma vez aí com, com o nosso com o nosso Unreal. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou... pronto, oficialmente agora. Vamos que vamos, boa noite. E agora a gente vai dar início, então, a esse lançamento do Unreal aí. Começando como? Já no PowerPoint que a gente preparou para vocês, como é que vai ser? A gente vai falar algumas coisas que algumas pessoas que receberam a lista já sabem, aqui pode ter muita gente que não sabe nem o que é arquiteta, não está vindo aqui pela primeira vez, não conhece a gente, está perdidão, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma apresentação, eu já caio no Unreal direto, já vou mostrar o Unreal funcionando, a gente vai ver em tempo real tudo que vocês vão poder aprender nesse curso, tá? E depois, quando a gente finalizar, a gente abre as dúvidas e, ó, ripa para tirar as dúvidas, beleza? Tá. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui agora. E vamos lá. Então, olha só, galera. É, quem que é arquiteta, né? Isso é uma... Muita gente conhece a, a gente, mas a gente precisa falar com aquelas pessoas que nunca ouviram falar da gente, né? Então, vamos lá. É, a Luciana é arquiteta, né? formação como arquiteta e eu sou formado em design digital. E a gente trabalhava no escritório de, de arquitetura juntos. Aliás, eu conheci a Luciana lá. E após a gente trabalhar nesse escritório, em paralelo veio a ideia de fazer cursos. E em 2013, começamos tudo do zero. Foi o Facebook do zero, né? os cursos do zero, e a coisa começou a desenvolver, desenvolver. E aí, no final de 2013, a gente tinha lá no, no Facebook cerca de 18 mil seguidores, 550 alunos e oito cursos. Tinha o AutoCAD, tinha o V-Ray, né? tinha os cursos básicos, assim... E o negócio foi crescendo, crescendo, né? Em 2014 a gente já tinha aumentado seguidores, já tinha aumentado aluno curso. E no final do ano passado, a gente já estava com quase 200 mil seguidores, né? E quase 20 mil alunos com 23 cursos. Hoje, né, 2016 para frente, a gente lá na página da arquiteta do Facebook chegou a 230 mil seguidores, 22 mil alunos e 28 cursos, que é a previsão. Hoje a gente está com 24, ok? Então. É, sobre arquiteta, a gente num breve resumo, seria isso. Bem, pessoal, vamos lá falar de, de, antes de falar do Unreal, por quê, né? Por que a ideia do Unreal, né? O que que a gente pensa, né? Eu, a Luciana, por que que você, a gente tá há mais de um ano aí trabalhando com o Unreal, falando de Unreal, né? É, o, o mercado, e todo mundo sabe que o mercado, ele ele sem crise, ele já é muito concorrido, né? Imagina com a crise, né? E o que, que a gente pensa muito claramente? Que se já é difícil, sabendo alguns tipos de ferramentas, né? imagina se você não sabe nenhuma. Então, o que, que acontece? Você precisa estar tá, tá antenado no mercado e, e, e conhecer ferramentas que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que ela pode, ela pode fazer a diferença para vocês, entendeu? Em relação à arquitetura, em relação a apresentações, em relação à rapidez, em relação a entregar uma coisa para você mais rápido. E estudando Unreal, a gente, é, a gente chegou realmente numa ferramenta, vamos dizer assim, ideal para todo mundo. E vou explicar para vocês nos outros, é, nos outros slides a seguir. Mas a verdade é isso, é que não adianta nada você ter Unreal, não adianta nada você ter essas ferramentas é, se você realmente não, não acreditar ou não, não dá importância que, que tudo depende de você. Tem que vir de você isso, né? Porque se a gente mostrar todos os... os as facilidades, as ferramentas, e você achar que não vale a pena, você achar que o outro que faz, você achar que isso não é importante para você conseguir um, um, um emprego, um estágio, enfim, então nem adianta. Você pode parar agora de ver o um Hangout, que tudo que a gente vai mostrar para você agora não vai ser, não vai adiantar para você nada. Então o que, que eu quero dizer nesse slide que, primeiro, depende de você, né, tá, com a mente aberta para poder captar as coisas que a gente aceitar e captar as coisas que a gente vai falar. Ó Rapidinho sobre isso, um exemplo nosso, meio da Luciana, né? Quando teve a crise de 2009, meu, tava eu, a Luciana, lá no escritório, não tinha um, um projeto, meu. Foi, assim, terrível, terrível para o escritório, ficava lá olhando lá, praticamente pelas paredes lá. E aí, eu e a Luciana, a gente falou, meu, nesse tempo ocioso, vamos dizer assim, né, é, por que, que a gente não bola alguma coisa, não pesquisa alguma coisa e não vai atrás de alguma coisa, né? O que aconteceu? Ó, essa aqui é um print lá do nosso, desse, desse Virtu Imóvel, né, ó, desde agosto de 2009, tá lá no YouTube assim, vocês procurarem. Naquela época ainda usava muito flash, né, e eu já trabalhava com 3Ds, então o que, que a gente criou? Criamos um, um, um aplicativo em flash que a pessoa poderia passear no ambiente, né, seria assim uma coisa muito rasca, mas pensando o que o Unreal já oferecia, né. E o que, que aconteceu? A gente fez um, um, um mock a gente fez um exemplo, a gente passou para arquitetos, passamos para construtoras. E aí, quando a crise já começou a dar uma, uma saída e já começou a esquentar, o que, que aconteceu? Começaram a chamar a gente, oh, eu queria ver como é que funciona esse tal de virtu imóvel, não sei o quê. E, meu, e a coisa pegou. E isso foi o que salvou, vamos dizer assim, muita gente lá em 2009, 2010. Foi justamente ter criado esse, esse produto com as tecnologias que a gente tinha, né? E, e a gente mandou para todo mundo, só que, meu, não tinha nenhum feedback. Mas na hora que a crise passou, ou na hora que o pessoal sentiu mais confiança, pimba, começaram a ligar para a gente e a gente já tinha a faca e o queijo na mão. Então, a gente já tinha o um produto pronto. Então, e, e, esse é um exemplo, né, que, que, que aconteceu em 2009 com a gente, que... Para Unreal, quem estiver bem preparado pra Unreal, muito provavelmente também vai acontecer como aconteceu com a gente, mas mudando a situação, mudando o programa, né? Hoje o programa é muito melhor do que o Flash as imagens, né? Mas é um exemplo que a gente tem nós que a gente quer é, passar para vocês. A preparação é muito importante, tá bom? Bem, vamos lá. Por que a Unreal, né, pessoal? Por que, que a gente fala tanto da Unreal, né? É que é Unreal, meu. Ela é assim, é a primeira, é o primeiro programa. Na verdade, a Unreal é um programa que você faz games, tá? Se você pegar o Street, o Street Fighter 5 que lançou, ele foi feito no Unreal Engine. O Mortal Kombat tinha no Unreal Engine, na mesma Unreal que vocês estão vendo aqui, tá? O que que, o que, o que, que toda, o é, é, que todo game tem? Ele tem uma arquitetura, né? Tanto que tem muitos arquitetos hoje é, que trabalham para fazer arquitetura de game, né? usando o meu por quê porque o cara é programador o cara é designer ele não tem obrigação de, de ser arquiteto e precisa de um arquiteto para poder fazer é, as, as ambientações né as volumetrias corretamente tá muita gente que é que é arquiteto acha que designer sabe que uma porta tem dois ideias, sei lá entendeu o cara não sabe é incrível sabe um designer um programador não vai não vai saber termos de arquitetura então o arquiteto é extremamente importante na, na parte de game e nessa parte nossa a Unreal, ele oferece não só passeios virtuais que vocês vão ver. Ele oferece o que o Lumion oferece. Por exemplo, os, o matinê, que é fazer um vídeo demonstrativo. É, o Unreal também oferece para vocês as imagens em 3D, né? As imagens fotorrealistas também. Então, o legal é que o Unreal oferece várias coisas em um, né? E ele, como renderiza em tempo real, então tudo isso é muito rápido de acontecer, né? Agora, o que, que acontece no mercado, né? É isso, ó. Imagem 3D, concorrência grande paga um pouco. E na verdade, pessoal, olha, na minha época, quando eu comecei com a Lu, trabalhar com 3D, começamos no Max 2000, não era nem Max 2008, 2009, não era assim ainda. Naquela época, poucas pessoas trabalhavam com 3D e os computadores, meu, era dual core, era single core, né? Então, realmente, era, olha, era, era difícil fazer um render, viu, meu? E quando você batia um render, ficava a noite lá, chegava no outro dia... 8 da manhã, ligava o monitor, putz, o render saiu queimado, saiu escuro num lado, olha, era, era terrível essa época, né? Só que foi acontecendo o quê? Foi melhorando o hardware, né? E mais pessoas foram tendo acesso ao a, a, a, aprendizado de fazer imagens, né? É, nomeadamente, 3D Max com V-Ray e SketchUp com V-Ray, entre outros renderizadores. Então, o que começou a acontecer? Concorrência, galera. Concorrência começou a vir, começou a vir, né? E aí, o que acontece? Quanto mais concorrentes, mais difícil para você é, vingar, né? E o que que o, o que que o Unreal vem aí de diferente? É que você pode oferecer, por exemplo, um dos exemplos, é que você pode oferecer uma solução integrada com o Unreal. Ou seja, olha, você quer imagens? Legal, está aqui as imagens. Ah, eu preciso de um passeio para colocar lá no estande de vendas, ou eu preciso fazer um passeio para o meu TCC. O Unreal faz, né? E o que é mais legal do Unreal, meu, é a interatividade, que eu vou mostrar para vocês isso em tempo real. O que você pode gerar de venda, você pode tirar de ideias com a, inter, com a interatividade que o Unreal tem, isso, isso destrói qualquer outro, outro programa. Certo? Vamos lá. Quais são os grandes problemas né, do mercado? Né? O, o, o que, que acontece que a gente aqui no dia a dia, eu, a Luciana, a gente vê? A gente vê isso muito com os alunos, a gente vê isso muito com, com amigos arquitetos, né? é, principalmente quem está começando né, é, uma... uma, uma uma problemática, né? Muito grande. Na verdade, tem várias, né? Uma, muita gente sabe qual que é. Você chega, e f... você não pode chegar para um cliente seu e falar assim, não, olha, eu, eu fiquei horas modelando isso, e, e olha, a luz é linda, e, é. e tá demais esse render. O seu, o, o seu cliente falou assim: meu, tá muito bonito mesmo, mas ok, não é sua obrigação. O que eu quero dizer é o seguinte: que por mais que você embeleze, você toma cuidado com o seu 3D, né? Por mais que você tome tudo, o seu cliente não sabe o, o esforço que você fez. Ele não tem obrigação de saber, né? E o que acontece? Às vezes, o, o que, que acontece no mercado? Muitas vezes, uma pessoa que não é tão qualificada como você, apresenta também um render que não é tão bom como você, e o cara acaba pecando. Por quê? Porque não é só o fator beleza. É o fator é, pós-atendimento, é o fator preço, você entendeu? Tem muita concorrência junto com você. Então é assim, o que eu quero dizer que beleza e capricho não faz você virar cliente da pessoa apenas, ok? Aquilo que eu falei no slide anterior, a concorrência aumenta a cada dia. E é verdade, né? Cada dia tem mais pessoas entrando para arquitetura, cada dia tem mais pessoas se estudando para aprender a fazer render. Começa no AutoCAD, estuda Revit, vai lá, exporta para SketchUp e aprende o V-Ray. E, meu, o cara já está fazendo as imagens, né? Pode ser que não seja nem para vender, pode ser que seja lá para escola dele, para facu, mas o cara já tem noção, já tem know-how, certo? As oligarquias dominam o mercado. O que, que são oligarquias? Embaixo eu explico: são aquelas empresas de, de render. Meu, que são enormes, que contratam um monte de designer 3D bons, entendeu? Pagam um salário para ele normal, né? E assim, ele, ele, o, que, o que, que essa empresa consegue? Consegue oferecer render muito bom, muito rápido, porque tem uma estrutura de hardware enorme. E barato, você entendeu? Porque ele ganha na quantidade. Então, é difícil você bater de frente com uma empresa grande de 3D. É muito difícil uma grande construtora pegar uma, uma pessoa pequena para fazer 3D, entendeu? É, as, as construtoras, as empresas maiores, elas têm data para entregar, elas têm um nível de qualidade que precisa chegar e elas têm um tempo para fazer isso. Então, não adianta querer concorrer com gente grande se você ainda não é grande ou você não tem alguma coisa diferente para apresentar, tá? As, as oligarquias, quando pega o mercado, galera, pega e pega em pedação, tá? E finalizando aquilo que eu falei para vocês, né? O mercado da simples imagem 3D tá mais que saturado. Então, vocês conseguem perceber por que a gente é, investe tanto na Unreal? Porque a Unreal vai ser a, a, a única solução integrada que vai fazer você é, ter algo a mais, algo a mais até do que uma empresa grande de 3D, entendeu? É, é por isso que a gente foca essas problemáticas, né? E apresenta para vocês a Unreal. Bem, então vamos lá. Falando sobre Unreal, né? For, forçando o que eu falei para vocês, o Unreal ele oferece uma solução, um pacote de soluções, né? Então se o seu cliente quer 3D, ele quer um vídeo e ele quer usar o Oculus Rift, para que a pessoa se sinta que está dentro lá do, da, da, do, do apartamento, do prédio, do, do empreendimento, ele consegue. Ah, Daniel, mas só isso? Não, meu, vocês vão ver quando eu abrir o Unreal aqui. Você consegue vender objetos, por exemplo, você pode chegar num apartamento e falar para a TocStock: olha, eu modelo aqui os seus produtos da TocStock, e quando o cara for andar no seu apartamento, quando ele chegar perto de uma mesa, vai aparecer assim: mesa modelo Lisboa TocStock. Comprar agora, você entendeu? E quando clicar, ele já joga para o site, dentro da Unreal. Vou mostrar isso para vocês acontecendo. Isso é uma das coisas, dá para fazer com acabamento, piso, parede. Então, você consegue gerar tantas interatividades que, meu, é só a sua imaginação que, que, que vai bloquear isso aí, tá? É o que eu falo aqui na terceira opção, interatividade monstro, tá? Venda produtos, acabamentos, piso dentro do projeto. Vocês vão ver o Unreal funcionando, vocês vão entender, né? E o custo para você por metro quadrado, no mínimo é mil reais. Por quê, pessoal? Porque você não está apenas apresentando um conjunto de soluções de visualização. Se você tiver um pouquinho de tino de empreendedorismo, você consegue agregar valor, por exemplo, como eu falei, você consegue fazer que uma empresa modele os, os, os seus móveis, se colocar dentro da Unreal, você consegue falar, sei lá, com um piso, o Duraflor, e ele vai escolher pisos e a pessoa pode mudar esses pisos e... O cliente gostou de tal piso, ele vai lá e compra. Então, tem várias, várias coisas que a gente pode fazer com Unreal, ok? Bem, vamos lá. Vamos mostrar a Unreal de uma vez. É, vocês me digam se vocês vão estar tá conseguindo ver a Unreal Engine, ok? Bam, bam, bam, bam. Eu vou esperar o pessoal aí me falar se... Escrevam, tá, pessoal? Escrevam se vocês estão conseguindo ver a tela do Unreal Engine aqui. Vou esperar vocês... Falarem, ok? É isso aí, pessoal. Estou aqui para poder responder as perguntas de vocês, tá? Vamos lá, se vocês falarem que estão vendo. Estão vendo? É... Só tô esperando aqui ver se vocês estão vendo a minha tela do Unreal para continuar, Confir ok? para Isso, beleza, então. Tá show? Tá sucesso? Então, tá vamos lá, vamos lá. Vamos lá pro Unreal Engine. Galera, olha só o que, que eu vou fazer. Eu não vou, eu vou, eu vou, eu vou rodar a Unreal aqui mesmo na, no próprio ambiente da Unreal, tá? Então esse aqui é o famoso. famoso é apartamento externo. Olha só, eu vou dar um reproduzir aqui. Talvez pode ser que dê uns lagzinhos, tá? Por causa da transmissão, tá? Mas aqui ele está bem fluido. Olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, sou eu que estou mexendo no mouse, como se fosse um game. Então eu vou apertar a seta para frente, ó. Eu vou andar, tá? Se eu uso o mouse para a direita, uso o mouse para a esquerda, tá vendo? Não, não existe outro programa que te dê essa interação. Olha que legal. Observe como funciona a interação das plantas com o ambiente. Isso é uma das coisas que a gente vai ensinar, que são forças né? dinâmicas. Vento, a água, né? É, vamos lá, vamos dar uma volta aqui. E eu vou falando para vocês sobre, sobre esse curso. O que é legal é o seguinte, pessoal. Vou dar uma olhada lá em cima no prédio, olha só. O curso, ele ensina você, você já fez lá uma volumetria no Max, né? E você chegou e precisou renderizar num V-Ray. E aí você fala, putz, eu quero pegar essa, eu queria tanto importar isso para Unreal, né? E deixar o mais parecido possível no que eu fiz no V-Ray, né? Texturas, etc. Né? Agora, como é que eu deixo essa malha né? É, leve para ir para o Unreal? Como é que eu trabalho as texturas, né? Como é que eu faço isso? Então, inicialmente... O segundo módulo de cenas externas é justamente para isso, tá? Esse módulo vai ensinar você o workflow. Como que você lá no Max vai trabalhar para deixar otimizado, otimizar a malha, né? Otimizar o VMAP, de tudo. E assim, tem que saber otimizar, porque senão você não consegue importar um negócio desse tamanho aqui, tá? Vocês não viram nada ainda, a gente ainda tá aqui fora, tá? Uma das coisas que vocês vão aprender na questão de programação é isso aqui, ó. Portais, ó. Vamos supor, eu quero vir daqui, quero ir para outro pavimento, ó. Chego aqui. Para, Estou aqui no outro pavimento, olha só que bacana. Estou eu andando aqui com a seta, tá? Então, olha só, a gente tá aqui. Tá vendo? Isso que o seu cliente, o seu, o seu professor de TCC, enfim, ele vai poder fazer, ele vai poder... Ah, eu quero vir aqui, olha esse quadro, ó. Tô olhando o quadro. Quando chega aqui no quadro, vem quadro do fulano de tal, comprar ou saiba mais, Entendeu? Você pode pôr um saiba a mais em comprar em absolutamente tudo. Tudo na sua cena, você vai poder pôr isso. Além, obviamente, de toda essa parte de 3D, enfim, né, toda essa vibe né, que vocês estão sentindo aqui. Ó. Agora a gente vai aqui para a quadra, né? Olha só a quadra. Olha só que legal. Então eu cheguei aqui na quadra, isso aqui é uma outra aula que a gente ensina, olha que bacana. Chegou aqui perto, olha lá. Aqui você pode alterar a pintura da quadra utilizando as teclas 1 e 2 do teclado. Então eu vou entrar aqui. Entrei, né? Ó, eu posso ir aqui, eu posso ir até lá. Entendeu? Ó, eu, ó, sou eu que mando aqui. tá? Você é o cliente que manda, vamos dizer. né? Então, olha só. Vamos aqui. Eu vou, eu vou apertar a tecla 2, futsal. Olha lá. Tá? Vou apertar a tecla 1, volta para o basquete. Ah, e se eu quiser programar vôlei, etc.? Você faz. Basta, basta ver essa aula de como que funciona e você faz do jeito que você quiser. Então, olha que legal essa ideia de mudança de acabamentos, né? Fica muito bacana. Então, a gente vai ensinar portais. Nós vamos ensinar essa questão de mudanças de acabamentos, né? E vamos embora, galera. Vamos embora, que aqui é a coisa grande, tá? Aqui é a área de churrasqueira. Tá vendo? A gente já foi ali na área do playground. Opa, tem ali mais um portal. Bora pro portal. Vamos subir um outro nível. Pronto, estamos em outro nível aqui. Ah, já estamos no nível do playground e da piscina. Então vamos lá. Vamos dar um rolê. Lembrando que se der um lag aí é porque, né? Aqui é 34 por segundo. A gente tem que ver se vocês também estão com uma internet ok. Olha que, olha que legal esse aqui, ó. É um outro feature que a gente ensina. Olha que bacana. Quando a pessoa chegar aqui perto, ó. Gamborra de madeira. Isso isso muda, né, pessoal? Vocês sabem que isso tudo é editável, né? até do teclado para mais informações. Vou clicar aqui. Provavelmente vocês estão vendo a tela. E pronto, olha só. Entendeu, galera? Isso aqui é um exemplo, certo? Mas mas olha que sensacional. Eu, a gente fez esse exemplo com, com, aqui com o Playground. Pode ser o que vocês quiserem. Vocês conseguem entender isso? Então, vocês podem pôr um produto dentro do ambiente da Unreal... E aí a pessoa pode comprar esse produto que está dentro do ambiente do Vocês entenderam que, que fantástico que é isso? Também vai ser ensinado, tá? Vamos lá, continuando. Vamos agora na área da piscina. Primeiro, vocês sentem a, a vibe disso. Olha como é bonito. Né? Olha, olha só como é fluido, como é bonito, né? Então vamos lá, vamos ver como é que está aqui a nossa piscina, a nossa área aqui. De lazer, né? Chegamos aqui. Então, olha, ensinaremos a questão de, de, de fluidos, né? A questão dinâmica. Então, agora a gente está aqui na área da piscina. A área mais gostosa aqui. Então, olha só. Nosso prédio, os coqueiros. tá vendo? As forças dinâmicas, os ventos aqui funcionando aqui, ó. Nos coqueiros, né? E, então, vamos lá, ó. Lembrando sempre que sou eu que estou aqui andando, né? Só eu que estou movendo aqui. Ali tem um feature bacana, que vai ser o último que a gente vai ver, que é o de entrar dentro do apartamento, ou seja, vai entrar dentro do primeiro curso de Unreal. Melhorado, tá? Vocês vão ver. E tem um outro, um outro, um outro, uma outra aula que ensina a fazer esses bonecos, ó. Tá vendo? É um, é um programa que vocês vão aprender, é da Adobe, que você monta do jeito que você quiser, meu. Você quer que o cara fique dando pirueta aqui, né? A roupa que a pessoa quer, se você quer que ela esteja andando, né? Nesse caso aqui, ó, da nossa amiga aqui, tá? Lendo aqui o seu, de boa aqui, lendo. Aqui ela tá move mas se você quiser criar personagens que, que tenham alguma interação, ó, que esteja falando, que esteja curtindo, tem, tem várias coisas, você pode fazer coisas infinitas. Você vai aprender isso no curso também, tá? Olha só, a gente já falou aqui... Né, de todos os features e agora a gente vai entrar dentro do apartamento. Então, olha só que bacana. Mais um feature, ó. Entrada para o apartamento, ok? Vamos lá, vamos entrar aqui no apartamento. Ele vai carregar o apartamento... Enquanto isso, enquanto ele carrega aqui, Lu, como é que tá aí as pessoas aí? Tenho três, tenho duas, duas três perguntas, perguntas vamos aqui. lá. Estou amando para quem nunca mexeu, apenas SketchUp é difícil? Daniela Amaral, tudo bom, Daniela? Não é, Daniela, é a gente nesse, é, no primeiro módulo, inclusive, a gente tem um módulo só de SketchUp. Como é que você trabalha o SketchUp para ir para Unreal, tá? Eu, eu como comecei a trabalhar no no Max, então eu já tenho mais, eu já tenho mais facilidade do Max, né? Então, isso é, isso é de gosto, tá? Mas você consegue trabalhar sim. Ó. Já já eu respondo o Ronselandio aqui. Entramos aqui, olha, no curso, no curso, no primeiro curso, tá? Então, no nosso primeiro curso de Unreal, olha, ele ensina a fazer o tour automático, que é aquilo que o Lumen faz, entendeu? E aqui é o tour interativo, que é o, que é é a gente mesmo, olha. Então, entramos dentro do apartamento. Olha só que bacana. Abre de céus, amor. Então, olha só. Estamos um apartamento. E o que é legal nesse apartamento? Olha só. A ideia de mudança de acabamento. Ó. Acabamento, ó. Cor não sei o que da, da, da tinta souvenir. Entendeu? Olha só. Piso, Duraflor modelo tal. Tá vendo? Olha só. Olha só. Tá vendo? Você pode fazer inúmeras combinações. Olha só. Ah, poxa vida. Será que eu posso colocar na... na aqui na, na televisão aqui um, um comercial, né? um comercial de uma empresa, será que eu consigo? É, você consegue, tá vendo? Você consegue sim, ah, é aqui no Note. Você também consegue? Consegue. Enfim, deixa eu só, só ver uma coisa aqui. Opa, Perão, pararam a partilha. Deixa eu ver se vocês estão vendo eu. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Lu. Eita, vamos lá. Vamos lá, e aí? Beleza aí, galera? Voltamos. E vamos voltar aqui para Unreal. E aí, vocês estão aqui na Unreal? Um pouquinho, Lu. Já tem bastante perguntas aqui, Daniel. Tá, eu aviso aqui. Calma, que eu vou. O Daniel já vai tirar todas as dúvidas. Vão, é. vão escrevendo aqui. Eu voltei tá? aqui na. na no... Obviamente, eu voltei aqui onde a gente tinha tá parado, né? Então, galera, olha só. Continuando falar, poxa, olha, o notebook tem vídeo, a televisão tem vídeo, meu. Aqui tem os acabamentos, né? Você pode mudar os acabamentos? Pode. Poxa vida, olha lá, interatividade, abrir a porta. Posso, inter... Posso sair lá fora? Pode, galera, vocês podem fazer tudo que vocês querem na Unreal, Tem colisões, não Isso. colisões. né, pra você não passar a porta que nem um fantasma, né? Então a gente tem aí, ó. Todas as questões de física. Isso, olha só. Porta abre, é o banheiro. Aqui é, o, aqui é o, a suíte. Olha só que legal. O closet. Olha lá, abri, entrei dentro do closet. Tá vendo? Imagina tudo que vocês podem fazer né, com esse ambiente da Unreal aqui, né? Bacana, né? Olha lá, vamos lá. Quarto. O banheiro. Estou mostrando tudo aqui para vocês com calma. Mostra tá para eles, Daniel, a, a, a interatividade de materiais. Então, pessoal, olha só. Nesse aqui é interessante. Ó. Basta você clicar que ele troca o acabamento da parede. Ó. Isso é ensinado também. Olha tá? lá, acabamentos diversos, você pode estar tá clicando e tá trocando. Pisos também. Olha só, que bacana. Tá? Deixa eu andar aqui. Então, aqui nessa ideia, a gente estava lá na cena externa, né? E aí a gente veio aqui para dentro do apartamento, né? E aí, para sair, né? Nesse caso, abriu. Tem também o portal, né? E o portal vai trazer a gente para a cena externa de novo, ok? E lá estamos nós na nossa cena externa. Tá? Bem. Será que todo mundo conseguiu ver aí? Ó, dá para fazer showroom, dá para fazer um showroom virtual, dá para fazer Será que eu tô conseguindo, né? Eu e a Lu a gente tá conseguindo explicar para vocês por que que a Unreal é realmente a ferramenta do futuro? E da mesma forma que em 2009, né, a Luciana e eu bolamos lá o Virtu Imóvel, quem agora souber dominar a Unreal, também vai se dar muito bem. Certo? Bem, tem? Tem algumas perguntas aqui, Daniel. Pode vamos falar, ver, Lu. Vamos, vamos Olha, lá. O Bruno Teixeira ele pergunta qual a diferença do da Unreal para o Lumion. Então, então, Bruno, é aquilo que eu comentei, né? O Lumion para na parte de criar um vídeo e o Unreal é tudo isso que você acabou de ver aqui. Você não, você, o, o, o Lumion, eu comento que é uma mídia contemplativa, veja, você senta e e você vê aquilo que foi foi formatado para você ver não Unreal, o seu cliente você vai para onde você quiser a hora que você quiser você entendeu e faz aquilo que você quiser também via programação tá então essa é a maior diferença meu a Unreal é uma game engine pessoal né o, como eu falei o Street Fighter 5 Devil May Cry esses jogos do PlayStation 4 é feito nela tá muitos dos jogos são feitos nela então não tem nem comparação tá Comparar a Unreal com, com qualquer outro programa hoje, ok? Oh, o Roselândio Martins, ele quer saber sobre a vegetação, se ela já vem junto com a Unreal. Essa vegetação, ela está junto com, no, no, no arquivo de exemplo da, do curso, tá? Então, o que está ali, o coqueiro, as vegetações, isso tudo vocês vão poder usar. Tudo que está lá, o que vocês viram agora na cena externa, vocês vão poder é, usar tanto para estudo, como para vocês usarem no projeto de vocês, Tá? O Robson Silva fez uma colocação aqui, dica para a galera, esqueçam dificuldades, foque no resultado e seja determinado. Isso é, aí, Robson. Meu, olha, é aquilo que eu falei lá no primeiro slide, pessoal. Se vocês, não, se vocês não, terem, não têm vontade de mudar, de vocês apostarem numa ferramenta, se vocês quiserem ficar lá no MAX, vocês querem ficar no V-Ray, -Hey, tá? então fiquem. <risos> vocês entenderam? Agora, quem aqui realmente quer já começar. Né, já começar diferente porque porque se você chegar numa uma proposta dessa para qualquer escritório grande ou construtora ou no seu tcc aí né, não precisa ser em lugares que pagam muito entendeu você pode fazer uma coisa mais simples mas melhor sua coisa mais simples não viu vai ser muito melhor vai ser muito mais legal do que qualquer render em 3d e vídeo certo tá. o Ney Alves está querendo ele fez duas perguntas hum. eu tenho que saber o max mais... Em que extensões eu posso salvar? Então, eu vou falar isso é, no, fi, no final. No final, é, aqui terminando, essas questões técnicas, eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? É, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui a nossa... A nossa, nosso slide. Olha, eu quero saber se vocês estão vendo aí o slide, se está tudo ok, galera. Bem, essas questões técnicas eu vou falar para vocês, não tirar dúvidas, Tá? Então, olha só. pessoal perguntando aqui o que, que vai receber, afinal de contas. O que, que vocês vão ganhar, afinal de contas, né? O, o curso de Unreal hoje, internas, somente a internas, tá? Custa 1,299. Só que, com, e com o curso de externas, ou seja, internas e esse novo de externas, esse novo de externas, galera, tem. Tem. Blá, blá, blá, blá, vamos aqui. Deixa eu ver aqui. vou mostrar pra vocês. É, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou abrir depois para vocês verem é, o curso online, tá? Então, mas ele tem 88 aulas externas. E ele vai interna mais externa, ele vai para 1499. E hoje, hoje, os dois, interna e externa, tá? Interna e externa, mais um curso de Max ou SketchUp, você vai escolher. E mais o nosso curso de como abrir o seu escritório de arquitetura, que é um curso muito, muito, assim... É demais esse curso, você se formou e agora? Quando você vai se formar, o que você vai fazer, né? Como é que você vai começar a trabalhar clientes? Como é que você vai trabalhar seu escritório? Tudo isso, é, isso virou um curso, tá? É um curso muito famoso que a gente tem aqui na Arquiteta. E hoje você também vai ganhar esse curso, tá? Então, de novo, pessoal. O curso de Unreal, que já existe há um ano, né? É, ele, ele cursa 1299 na loja e só é o curso de internas. Então agora é o curso de internas e externas, né, que vai para 1.500, 1.499, mas hoje os dois cursos vão custar 9.99. E você vai levar o curso de Max ou SketchUp e o curso de como abrir o seu escritório, tá? Só que isso é até hoje às 23:59, tá bom? Então é isso, olha só, pessoal. É de 1.499, esse valor 1.499, ele vai ser a partir de amanhã. Tá? A partir de amanhã, o, o Unreal completo a gente vai chamar A gente vai chamar ele de Unreal Complete Edition né? Porque é todo o começo do Unreal né? Aprender o começo E ir lá para a cena interna do apartamento E todo o curso de cenas externas tá? Amanhã ele vai estar tá custando R$ 1,499 E hoje é R$ 9,99 Com, voltando aqui Com o, o, o Max, o SketchUp E o como abrir o escritório de arquitetura Tá bom? Bem é isso aí, pessoal, tá? Vamos às perguntas aí? Agora a gente vai estar tá com mais calma para responder as perguntas de vocês. Tá, tem tá bastante bom? pergunta aqui agora, então, eu tá. estou até perdida. Olha, Coloco. o Angel Cardoso, ele hum. pergunta quais são as recomendações de sistema para a Unreal. Tá, vamos lá. Deixa gente, eu carregando aqui. lá no blog... Eu escrevo sempre artigos com as dúvidas que me mandam por e-mail. Se vocês forem lá no www.arquiteta.com.br barra blog, é, vão lá na categoria Unreal, maquetes eletrônicas, que vocês vão ver tudo que eu escrevo sobre a Unreal. Recomendações de sistema, quais são os programas que eles trabalham junto, né? o Max, Sketch, Revit tá? Qualquer coisa, vocês correm lá que tem bastante informação. É, e assim, se for perguntar diretamente, vai depender muito, muito do que você quer fazer, né? Você com um, um, um i5 4GB, né, um Note, você consegue já trabalhar com o meu. Mas você, mas, engana-se que você vai fazer uma coisa gigantesca usando um computador muito fraco. Não funciona. Hoje, inclusive, isso não funciona nem se você for renderizar em V-Ray ou em SketchUp, né? Então, você realmente para para aprender não tem problema. Para aprender você pode aprender num 5, 4 GB, estudar e já fazendo o seu apartamento, ou a sua casinha, você entendeu? O seu, o seu sobradinho, vamos dizer assim. Agora se a coisa começar a ficar mais assim, né, é, avançada, aí você, aí faz necessário você colocar mais memória, o seu processador ser mais rápido, uma placa de vídeo, né? O Arthur Henrique está perguntando como ele faz para mandar essa cena interativa. Qual o tamanho que fica? Se é muito pesado, se ele consegue mandar por internet, como o cliente vai ver o arquivo? O Unreal, no primeiro, no primeiro curso, a gente explica como que salva um executável. Normalmente é um executável. né? O tamanho vai depender muito da quantidade de informações que você põe. Por exemplo, se tiver muito vídeo, você entendeu? Se tiver muito áudio, o áudio é Wave, né? É, então, é, na verdade, são essas coisas que pesam mais, né? Porque lá no Max ou no SketchUp, você, você aprende no curso a trabalhar a, a volumetria de forma que fique mais leve, né? Por quê? Porque se você pegar a volumetria que você tem, seu, o seu 3D que você tem no SketchUp no Max e trazer ele puro para o Unreal você não vai ter uma taxa de quadros por segundo satisfatória. Ou seja, o seu, o seu, o seu andar vai ser um andar, aqueles de dois, dois frames por segundo, vai ficar aquela coisa, né? É, é... Ruim, né? Não vai, ficar, é, não vai ficar líquida, vamos dizer assim. Então, na verdade, depende muito, mas ele exporta para HTML5, ele exporta para Android, ele exporta para iOS, ele tem lá para você compilar os pacotes para você fazer isso. Então, você pode. O que, que será legal para o seu cliente? Depende. Normalmente, ele pode falar: olha, isso vai estar tá no instante rodando num PC lá. Você carrega um. Leva, dá um, um executável, está executável e usa o executável lá. Vai depender do que o seu cliente quer, né? Tá. O Ju. Usou... José Newton, ele disse que foi seu aluno de Virrey e ele quer saber se vale a pena migrar para o Reels para trabalhar só com imagens estáticas. Então, depende do, de, do, do, da, da qualidade que seu cliente exige ou que você exige. É, deixa eu ver aqui uma imagem rapidinho aqui, vou mostrar para vocês um exemplo, tá? De uma imagem mesmo assim que, que foi feita na Unreal. Ó. Deixa ele abrir aqui, beleza. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ó, então, ó, isso aqui é um render que puxou da Unreal, tá vendo? Então, olha, é uma, é uma imagem, isso, isso eu posso falar com muita certeza, pessoal, que tipo, 80%, no mínimo, é uma imagem satisfatória para o seu TCC, para o seu cliente. Então, isso aí é um feature, você dá um snapshot, né? no Unreal, e ele salva a imagem que você colocou na câmera. Essa é a qualidade do snapshot, tá? Olha só, da cena interna, que vocês viram andando, né? E da cena externa. Então, eu acredito, sim, que você consegue. E se você for fazer vídeo, o vídeo sem a interatividade, você vai ter essa qualidade também, tá? Então, para mim, né? ou pro mercado, eu falo assim, daí sobra, ok? Vamos lá. É, tem o um pessoal perguntando aqui, ó. O Thomas, ele comprou o curso de Unreal de cenas internas. Ele quer saber se são as mesmas aulas, se é um curso novo, e hum. também quem comprou o curso do, em, em dezembro do ano passado vai ganhar o curso de externas. Essa é a famosa dúvida, né? Então eu já vou responder oficialmente. Aqueles que têm o curso da arquiteta de cenas internas do Unreal vai receber esse curso de externas de graça. De graça esse curso, as 88 aulas são gratuitas para vocês. Como vai funcionar isso? Muito grosso modo, vocês vão ter que mandar o nome de vocês, o número do pedido, tá? Para vendas arroba, arquiteta. Depois lá no, no, no grupo eu vou estar eu vou tá colocando isso lá oficialmente. E aí a gente vai abrindo para vocês no portal o curso de externas para quem tem o curso de ambiente interna da arquiteta. Então é isso, é de graça para quem tem. De casa. <risos> tá? O, o Rubens, ele pergunta, o Rio está disponível apenas em inglês ou em plataforma multilíngue? Você pode mudar para português sim, tá? Tem gente que está tão acostumada a trabalhar em inglês, trabalha em inglês, mas a partir do 4 não me lembro direito qual foi a versão, ele já deu a questão, a, a opção de você carregar ele em português, tá bom? Tá, e o Cleiton o pergunta, por favor, eu tenho conhecimento só em SketchUp e V-Ray, vou precisar do Max? De novo, né? Pessoal, eu, você manja de SketchUp, é interessante saber o Max. Você não precisaria é, saber o, o, o Max, se você sabe o SketchUp, mas eu recomendo que você também estude o Max. Tá? No primeiro curso de Unreal, de Internas, a gente tem um módulo que explica como que você exporta tá do SketchUp para o Max. Do SketchUp para é, o Unreal, perdão. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Olha, ah, tem pera, mais... só, Espera um pouquinho, deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá, deixa eu descer aqui. Desce para mim ler tudo, por favor. Tira o... Espera só um pouquinho, pessoal. Espera um pouquinho, galera. Tive uma dúvida aqui que eu tenho que ler. Tá. Olha só, uma, uma coisa que, que me perguntaram e é que é verdade. Assim, o preço de 9,9, ele é até segunda meia-noite. Mas... O, o bônus do Como Abrir é até hoje, tá? Então, é isso que eu tinha eu tinha esquecido de complementar para vocês. Então, hoje, o, o Unreal interno e externo a 990, 999, perdão, hoje ele vai com o Como Abrir o seu escritório, né? Além da opção de você querer ter o um curso de SketchUp, o um curso de Max. Aí, até segunda-feira, meia-noite, você não tem o um brinde do Como Abrir, e o preço fica até 9, fica o 9, 999 até segunda, Terça-feira, aí, é o preço normal de R$ 1,499, tá bom? Fica ligado nisso aí. Quem nunca trabalhou com nenhum software de renderização ou 3D, é possível criar cenas e passeios somente com Unreal? Não. Não, pessoal. O Unreal, ele não cria... Tirando os BSPs, que são as primitivas do Unreal, né? É, você... Essencialmente, a Unreal tem que importar... Uma, uma malha de outros programas. Eu vi aqui perguntando se importa do Revit. Sim, sim, e muito bem, tá? Importa do SketchUp? Você exporta em FBX? Sim, no Max, você exporta em FBX? Sim, você entendeu? O que precisa ficar claro é que antes de você exportar, por exemplo, o Revit é fantástico, porque ele não fica cheirando muita malha, né? Ele é tão certinho, ele é tão parametrizado, né? Que quando você exporta FBX para o Unreal, ele fica ó, fica lindo, né? Aí para o Max, pro o SketchUp, vocês sabem, às vezes vocês vão lá no Warehouse e buscam lá um objeto que tem um milhão de vértices. Aí você joga aquilo lá dentro do Unreal, meu, cê, cê, o Unreal, o Unreal cansa ali, sendo que não precisa. Então, uma coisa que a gente foca muito é como que você tem que trabalhar seus objetos, não importa se é no SketchUp, no Max, no Revit, enfim, né? De modo que fique leve para você importar para o Unreal sem dor de cabeça, tá? O que mais aqui? É, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta... Fazendo a base do Promob também dá para usar o Unreal? Se você exportar em ponto 3DS, se eu não me engano, o Promob deixa você exportar em ponto 3DS, né? É, você, você teria que pegar o Promob, exportar em 3DS, importar no Max ou no SketchUp, né? E, e, e exportar um FBX, tá? Eu sei que consegue, mas você vai ter que ter um programa no meio para jogar no Unreal. tá? Eu não me lembro de verdade se o Unreal importa 3DS, eu acho que não, tá? E o Promob ele é muito escasso de exportação. Eu acho que desses, dessas exportações que outros programas usam é, e leem, é o 3DS, ponto 3DS, tá? Já tenho internas, quero só externas. Como faço para assistir? Meu... Es espere que vocês vão receber o, o e-mail, tá? Pega perguntas mais técnicas, é, então, porque por... isso eu já falei, né? É, aqui debaixo... Possível utilizar óculos VR, Sérgio Ferreira? Sim, tem uma aula, tem um módulo que explica só como é que a gente é, é, seta o óculos Rift, né? de realidade virtual no ambiente Unreal. Inclusive, a gente passeia dentro do ambiente do apartamento no, no, no óculos de realidade virtual, tá bom? Bem, é, vamos lá, pessoal. Se vocês têm mais dúvidas, posso continuar dando um, um rolê aqui no, no, no Unreal para vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá? Então, olha só, aqui tá a volumetria, né, da, da cena externa, olha só, né? E como eu falei para vocês, né? Olha, eu não tô agora, não dei um play aqui para reproduzir, tá? Só para vocês verem, né? Dá uma olhada aqui, ó, como que, como que está essa volumetria aqui, né? Vou subir, pra vocês olharem lá de cima, né? Tá? Como ninguém chega aqui em cima, né? tá? E realmente aqui vou dar um play aqui produzir correte câmera. Pronto. Cai aqui de novo, vou dar uma volta aqui para vocês aqui em outros locais aqui. Ó. Tá? Ó, tem mais perguntas aqui, ó. Opa. Consigo utilizar materiais PBR do Substance Painter para Unreal? Consegue. Só que aqui a gente não ensina ainda a fazer essa migração, tá? Esse uso, mas sim, eu sei que pode sim, tá? Isso inclusive é um, é um assunto em pauta para aulas futuras de Unreal, ok? Se eu fizer tudo no Revit, fica mais fácil? Na verdade, então, sobre o Revit, meu, como o Revit é parametrizado, ele não dá ponto sem nó, né? Quando você cria uma parede, são oito vértices mesmo, né? Ele, não, ele, ele faz exatamente como deve ser. Então, quando você importa, vem mais leve, né? Você não precisa ficar é, quebrando muito a cabeça para você otimizar sua malha antes de vir, né? No Revit, eu acho que é mais tranquilo. O Lucas Antônio pergunta se a geometria gerada pelo Revit pode ser trabalhada diretamente no Real ou teria de diminuir as faces de geometrias Esse... do 3D Max ou SketchUp. Excelente pergunta, o... cadê ele? Lucas, Lucas Antônio, Antônio, né? Então, Lucas, é isso mesmo. É... Talvez a geometria no Revit, por, como eu te falei, por ser parametrizada ela já naturalmente não ser pesada, você exportaria um fbx e já traria bonito ele para o Unreal, você entendeu? É, ao contrário de, de um SketchUp, do Max, que isso é ensinado na aula, tá? Nas aulas, como você vai otimizar. Então, eu creio que do Revit é onde você menos vai otimizar para você jogar para o Unreal na questão de malhas, tá? Na malha 3D. É possível apresentar o vídeo interativo do tablet Samsung sem instalar nada? O tablet Samsung é Android, né? E ele tem, o Unreal tem pacotes de, de exportação para Android. Você vai precisar gerar um pacote né? e fazer um teste. Mas assim, como eu falei, ele tem exportação para HTML5, que seria para web, né? Tem para Android, para iOS, Windows e, e, e Apple, né? Para Mac, tá? Tá. O, a, o Sam Vine, ele pergunta, é possível importar objetos quaisquer? Tipo um sofá, work models, com materiais para o um Unreal? Hum. De maneira prática? Sam, você é espertinho. <risos> Arquimodels. Cara, Arquimodels, né? Ele é feito para ter muito detalhamento. Muito detalhamento, né? Para quando você vai gerar um render estático, né? Famoso Max e Virrey. Então, se você às vezes pega um sofá, não importa qual é a coleção do Arkmod, você vai ver, ele é gigante, tem 16 mega um sofá, sei lá. Então, é assim, você consegue importar. Você importa é bonito, só que você vai andar no Unreal e ele vai ficar assim, ó. Por quê? Porque o Unreal você tem, obrigado você a você otimizar. É por isso que, tipo, 30, 40 aulas que a gente tem nesse curso aqui de Unreal, é exatamente pegar uma coisa pesada que você tem, né? E otimizar malha e textura para ficar idêntico no rio e leve tá então assim a princípio você pode sim usar exatamente o que a gente ensina nesse prédio gigantesco né você usa com o, o seu sofá é a mesma é a, são os mesmos métodos aí você consegue deixar ele mais leve consegue manter e preservar a textura e ele vai ficar lindão como se fosse um render lá feito no Max e certo Ó. Ah. O Leonardo pergunta se o Unreal tem a mesma base de código C++, isso aqui? Não, é o C do Unity ou é mais simples de trabalhar? Olha, eu, quem, quem pode responder essa pergunta é o professor Vinícius, que é ele que fez toda a programação, né? Eu não saberia te responder se ele é mais fácil ou não do que o Unity. Eu conheço a Unity, né? Eu acho que isso tem mais a ver com uma questão de escolha de cada pessoa na, na, na onde que ela trabalha. Por exemplo, o Unity... Ele é, mais, ele é mais amigável se você vai fazer uma exportação para celular. Porém, nada, nada bate em Unreal com questão de fotorrealismo. Então, é uma questão de, também de gosto e de uso e qual a finalidade que você vai usar. Né? Quanto tempo eu fico pronto para fazer uma coisa nele? Nem, Alves, né? isso é uma pergunta muito rarefeita, né? Depende de, de quanto tempo você tem para estudar, né? Quanto tempo você tem para se dedicar, né? Isso é uma pergunta... Que só porque cada um vai poder responder por si, tá? O Ney Alves ele pede um beijo, ele pede olha que fa, fale meu nome aí, Robson Dias, beijo, Robson, <risos> e a Nariminha Rosângela também, eles disseram que vão comprar o curso, bem-vindo. Olha, modelo, o José Newton Lima, modelo no Arquicad, renderizo no Max mais V-Ray, posso mandar direto para o Unreal e aproveitar tudo? Então, meu, essa é a ideia do curso de Unreal externas, entendeu? Ó, vou de novo aqui compartilhar a tela para vocês, ó. Ó, isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é coisa pra caramba, né? Dá uma olhada, é coisa pra caramba, tá? Ó, né? Então imagina que isso aqui é um, é um arquivo seu do lá no Max, tá? Lá no SketchUp. Agora, você imagina você trazer lá do Max um arquivo pesado pra caramba, se não tiver otimizado. E não vai funcionar. Então... Você pode ter sim, essa é a ideia. Mas esse aqui, inicialmente, essa ideia que a gente tem aqui, ela foi um render, você entendeu? Ela foi um render para gerar imagem estática com Max, ou v, Max V-Ray ou SketchUp V-Ray. Então, a ideia da externa é isso. Meu, eu tenho uma cena pesada para caramba eu preciso, cara. Meu, eu preciso pôr ela na Unreal, vai ficar bárbaro. Como fazer? Então, é isso que a gente ensina, entendeu? Lá no Max... Ensina você a, a otimizar a malha coisa por coisa, ensina a otimizar meu, coisinha por coisinha, tá? É, é estrutura, é instância de janelas, né? E aí você, você conseguir importar o que você já fez lá no Max, né? Ou no SketchUp é, para o ambiente Unreal. Essa é a ideia do curso de. a ideia global do, do Unreal Externas, ok? Nuno Carvalho, tudo bom, Nuno? Que horas são aí em Portugal? Deve ser umas três horas a mais, né? É... Só para você saber, morei em Benfica quatro anos, de 98 a 2002, ao, ao pé do metrô Alto dos Moinhos lá. Enfim, para você comprar, não tem que ser online. E, e eu sei que lá na loja ele pede o CPF, né? Que é uma coisa brasileira, né? Que é o, que é o, que é o número... É o, como é que chama em Portugal mesmo? CPF, número do contribuinte, lembrei, né? Então, como é que você vai fazer essa compra? Você vai mandar um e-mail para o vendas arroba, e a gente vai gerar uma ordem de pagamento via PayPal para você. E aí, né, e aí, depois, a gente vai mandar o curso via portal para você com login e senha, ok? A Angélica, a nossa assistente que fica no... Facebook, para nós, está pedindo beijo, porque ela fala pouco comigo, fala mais com o Daniel. Beijo, Jeca. Hum. <risos> Pronto, né? Pronto. Ai, ai. mais aí, pessoal? Tirem as suas dúvidas. É, qual é o tempo médio, né? Mas aí é meio relativo, né? Qual é o tempo médio que cada pessoa tem para poder desenvolver um projeto completo? No, no então, olha só Se vocês estão olhando aí a tela agora Esse aqui ó, é a parte do portal Onde tem tá o curso de externas, ó. Então para quem escolher a opção de estudar Online, né? Já tá pronto, ó Então tá aqui, olha só, aulas, ó, tu, ó Olha só Módulo, o que, que vai aprender O curso tá muito bem mastigadinho, tá pessoal? Olha, editando malhas, portando Posicionando portão, tá vendo? Ó? As técnicas de bake De malhas vem vendo? Ó. Remontando a quadra. Ó. Ele é muito, muito detalhado. Ó. Não é à toa que foi um curso que demorou oito meses para ser feito. Olha só. Separaremos as partes do, do apartamento para fazer uma edição nas malhas. tá vendo? Uma série de ajustes. Olha só. Iniciando com materiais não real Olha só. Eu vou abrir uma aula aqui, exemplo, só para vocês verem. Ó. Renderização, setagem de luz. Ó, vamos lá. Vou pegar qualquer uma aqui. Se lá, de programação... Vou abrir essa aqui, ó. Só para vocês verem como é que funciona ó, no portal, olha só. Bateu o play aqui, já era. Aí você estuda, você pode dar tela cheia, né? Posso utilizar em Google Cardboard? Não sei se pode usar ainda no Google Cardboard, pessoal. eu sei que o Google Cardboard é uma opção mais tranquila para... É, não, o Vinícius me disse O Vinícius o programador Ele me disse que dá para usar com cardboard sim tá? Então, pessoal, olha só Ela chega vê? Então é isso aqui que é a parte de online Do curso, tá bom? Eita O que mais aí? Tá travando aqui Deixa eu voltar aqui para Pronto, para a gente aqui Bem, mais dúvidas, pessoal? Vamos lá? É, bom, deixa eu atualizar aqui os comentários. O que, que tem de novo aqui? O Robson. Precisa fazer mais Hangouts. O Robson hangout. quer mais Hangouts. <risos> Vocês precisam querer, querer os Hangouts, né? A gente, a gente faz sim, a, gente, a ideia é fazer um por mês aí agora, tá? Quanto custa em média um PC ou um notebook para trabalhar com este software? Também é uma pergunta muito. Eu vou tentar deixar claro de novo, tá? Você pode comprar um PC que custa 10 mil, você pode comprar um PC que custa 3, você pode comprar um Note 5, vai depender para estudar, porque assim, para você fazer qualquer coisa, você vai ter que estudar. Né? Você vai ter que estudar, você vai ter que abrir Unreal, um assistir as aulas e ir fazendo, certo? Então eu não me preocuparia em pegar um computador animal, nada disso. Você entendeu? Eu me preocuparia em pegar um computador ok, como eu falei, um i5, 4GB RAM. 1 um GB de memória de vídeo ou 2, né? Instala Unreal, a Unreal instala, ela é gratuita, né? Lembrando a vocês que Unreal é uma ferramenta, tudo que vocês viram aqui da Unreal é gratuita, tá? E aí você começa a estudar e fazer as suas primeiras cenas, entendeu? Faz lá a cena de um apartamento, faz a cena de uma casa, entendeu? E vai trabalhando nisso. Quando você estiver bem afinadinho com ela e aí apresentou para alguém, alguém se interessou para fazer alguma coisa mais, mais complexa, Pô, é um outro nível, entendeu? Aí você vai comprar com prazer, né? Não adianta pensar que você pô, já vai gastar 10 PRAL para estudar. Eu não recomendaria, tá? Tranquilamente com o PCs que vocês têm, dá pra vocês começarem a trabalhar com o Rio de Pô, principalmente na cena do apartamento, primeiro. O Roberto está falando que tem uma máquina que tem 8 GB de RAM e uma GTX 280, roda. Roda, bem. claro. Vamos ver umas outras perguntas aí. Trabalho com Revit. Tá. Alguém tem mais dúvidas com relação aqui a... Que, ah, eu vou até voltar aqui e vou vir aqui na cena interna de novo. Ó, vai carregar a cena interna. Deixa eu ver aqui se a gente está partilhando a tela. Se não está, já vou partilhar de novo. Beleza. Então, ó, eu vou mostrar aqui a ideia do... A ideia do passeio, né? A gente, a gente fez o passeio. Deixa eu... carregar em pé aqui. Ó, pro automático, ó. Esse é o automático, ó. Como se fosse o Lumen, entendeu? Ele sabe o um vídeo. Mas você que vai fazendo o que a câmera quer, né? Quer mostrar, ó. E o mais legal é que quando mostra, ó, ó, a interação acontecendo, ó. ó. Ó, eu com o mouse aqui, ó. Mudando as cores, ó. Enquanto a câmera tá fazendo, ó, ó, abrir a porta aqui, ó, tá vendo? Ó, abrir aqui a porta, tá? E a gente, a gente é como se fosse o diretor, né? Aí ah, eu quero esse ângulo, eu quero mostrar essa coisa, eu quero mostrar assim, assado, ó. entendeu? E aí a gente consegue setar a câmera para fazer isso, ó. Em tempo real eu já ainda posso ficar trocando as coisas, ó. Olha só. Ó, abri a porta do banheiro, abrir a porta do outro quarto, tá? Ó. Tá vendo? E sair do apartamento. Certo? Vamos lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu procurar aqui. Deixa eu atualizar eu até seguir, olha a minha pergunta ali embaixo. Que pergunta pessoal, uma coisa importante: importante, ó, preste bem atenção nisso. Eu vou aqui compartilhar a tela de novo para vocês verem isso aqui. Uma pergunta bem, bem importante. Olha só, o que vocês vão ganhar, uma pessoa perguntou, olha, grupo fechado exclusivo para alunos, Quem realmente... Porque isso a gente está deixando entrar várias pessoas, mas aí a partir de semana que vem, a gente vai pedir é, realmente o número do pedido, o nome, de todo mundo, para o nosso grupo de alunos, porque não é justo quem não adquiriu o curso de alunos, e o tirador com quem tem o curso, entendeu? Então para quem está, quem vai ter dúvidas, você não que tem dúvidas, né? Os dois professores vão falar, o João e o, e o Vinícius, tá? E, meu, na boa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar lá. Esse curso já funciona, já. Tem um fazer uma dúvida. E, ó, funciona redondo, tá? Então, fique tranquilo com relação a pós-atendimento de dúvidas. Vamos lá. Vamos dar uma aqui. Ficou bom o áudio, pessoal? Olha só, pessoal. Me diga se melhorou o áudio, porque aí eu vou, vou de novo falar sobre a dúvida referente a tira dúvidas. Né? Se, se, a pessoa, se vocês não escutaram, eu vou, eu vou voltar a falar. Temos um grupo fechado de Unwill. Um, para os alunos da então, para o Então, voltou para o áudio, voltou ruim. Deixa eu ver o que, que pode ser, pessoal. E aí, pessoal, melhorou o áudio aí? Como é que tá tá cortando, mas está melhor. Vamos ver. Deixa eu ver o que pessoal, o pessoal está falando aqui. Eu acho que deve ser internet essas coisas. Tá quase bom. Tá quase bom? Tá vamos lá, só. bom. Tá quase <risos> Melhor bom. que ruim, né? Muita falha no áudio. Oh! Calma, vamos esperar. Vamos esperar. Melhorou aí, pessoal? Como é que tá? Deve ser na, na hora que carrega o vídeo. Pode ser, talvez. Agora tá ok. okay. Tá, okay tá ok, beleza. Sucesso. Então eu vou, vou, voltar a falar, vou voltar a falar o que eu tava falando. Perdão se vocês não viram. Quem, quem tem o curso de Unreal internas já faz parte de um grupo fechado, nosso, de tirar dúvidas. Então, é assim, garanto para vocês: o pós-atendimento, pós-atendimento para quem é aluno da equidade do curso de Unreal, é, ó, é nota 10, tá? Então, se você adquirir o curso e está com dúvidas, você vai entrar nesse grupo, obviamente, você vai saber qual é o grupo né, depois de adquirir. E foi o que eu comentei antes, se vocês não ouviram. Tem, tem, tem até tem um certo número de pessoas lá, eu deixei aberto de propósito. Mas agora a gente vai, ó, a gente vai limar. Só vai ficar mesmo lá quem for aluno nosso da arquiteta, tá? Então é assim, além de ganhar o curso de externas de graça, que não tem, vai sair, porque não é justo, não é justo. A pessoa, a pessoa tá lá no mesmo lugar de quem tá lá e que, que investiu e fica tirando dúvidas, tá? Então, deixando isso bem claro, para quem adquiriu o curso, vai ter um grupo Tirar Dúvidas, onde os dois professores vão estar tá lá é, explicando, tirando dúvidas, tá bom? O Renato pergunta se é necessário concluir o curso de internas para depois iniciar o de externa. Não, não, não precisa. Se você já, já sabe dominar o Unreal, principalmente nos primeiros módulos, né? Você já vai poder pegar o externas para fazer, tá? Porque o externas, ele começa realmente naquilo que eu falei, que era o essencial, que era você estar tá no ambiente max, né? Uma coisa bem pesada e começar a trabalhar ela para que ela ficasse bem fluida no Unreal. Então, não tem problema. Tá, deixa eu atualizar aqui, que eu estava respondendo para a galera. Peraí. Ah, legal. O aqui melhorou, falou melhorou, voltou normal. Que bom, que bom, que bom. Okay. Show, show, show, show, show, melhorou, show, show, show, <risos> melhorou. <risos> Desculpa, melhorou, pessoal. melhorou, melhorou. É. Ah, robótico. Não, aqui são os... São os antigos. Os antigos. Então, pessoal... Bem, vou lembrar de novo aqui, tá? Tem bastante pergunta com relação a isso. Então, então hoje, tá? O preço do Unreal é R$ 9,99 e você leva o curso de Como Abrir o Escritório de Arquitetura, além do Max ou o curso de SketchUp, tá? E amanhã você já não vai receber mais o curso de Como Abrir. E esse valor de R$ 9,99 fica até segunda meia-noite. Na terça, aí a gente vai acertar o valor do curso do Unreal, que é R$ 1,299, só internos. Nós vamos fazer um unreal final, ou seja, tudo, né? Unreal interna e externa vai ser uma coisa só. E vai para 1,499, tá? Então, até segunda meia-noite você pode comprar nesse preço. E aí, parcelem até. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O que é importante vocês saberem. Então, olha, é... na verdade, em é até 12, tá? É. Tem a certificação que a gente emite, tá? É, em cima de um produto, em cima de um, de, um, de um teste, ou seja, você precisa fazer alguma coisa na Unreal, uma cena interna simples, tá? Mas bem feitinha. Aí você vai receber a certificação da arquiteta, tá? Que pode contar como horas de estágio na sua faculdade, tá? Então não é só uma certificação assim, ó, toma, tá? Uma certificação que tem validade, tá? É, o nosso site... É, tem, os, tem os logos do SiteLock, da ClearC a gente trabalha direto com a Cielo, tá? Tem toda a segurança dos grandes sites, a gente tem também, tá? E também no boleto. Pô, mas Daniel, eu não, não, não, não tenho como pagar agora, é, vou receber só no começo do mês. Então você faça no boleto, boleto dura quatro dias, né? Mas você garante o preço de R$ 990, se você não garantir esse preço, o preço e os brindes, né? Hoje você não ganha o brinde, se até segunda você não, pelo menos não gerar um boleto para garantir esse valor, você perde, tá? Então tem, tem esse, tem esse é, é, porém. Bem, pessoal, tem mais perguntas para vocês, vocês fazerem? Material Nudes, tem alguma explicação? O material biograma... nudes, Lu, nudes, Nudes. Nudes, material Nudes. Material nodes tem alguma explicação? Eu não me lembro, eu preciso falar com o João sobre isso. Honestamente, eu não me lembro. Tem tanta aula de materiais, mas eu não me lembro especificamente sobre nodes. E se o programa é gratuito? O programa é gratuito, pessoal, tá? O programa da Unreal ele é 100% gratuito. Você entra lá em unrealengine.com. Isso, isso, a gente tem uma aula um que mostra. A primeira aula é essa. Como você abaixa o Unreal, tá? Todo, tudo da Unreal é de graça, tá? Vamos lá. Se tem mais perguntas? Hum, não, não, vamos ver aqui para baixo. Cadê? Peraí, peraí, peraí. Trabalho com Revit. Você acha que será mais fácil trabalhar com Revit e Unreal? Hum. Para a questão de malha, sim. Porque como eu falei, o Revit ele é muito perfeitinho para para fazer as malhas. Ele não fica gerando nenhum vértice a mais que precisa. Então, quando você exporta por FBX para Unreal Putz, ele vem redondinho então aí você só tem que se preocupar com a questão de materiais isso a gente ensina também tá mas nada impede de trabalhar no Max e no SketchUp pessoal tanto que o curso de externas a ideia dele é trabalhar no Max tá tem uma pergunta aqui não sei se você já respondeu ou não sobre a extensão do Unreal quais são as extensões que ele pode, que ele pode trabalhar então o Unreal basicamente trabalha com fbx é, trabalha com 3DS, trabalha com OBJ, tá? Ele trabalha com uma série de extensões que a gente vê normalmente nos, nos, nos programas que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Nomeadamente programas da Autodesk ou até do, do SketchUp, tá? Como eu falei, o Promob ele vai precisar dar um passinho a mais aí, tá? Para ir para o Unreal, seja via SketchUp exportando 3DS ou exportando 3DS abrindo max Ok? Perdão. O Pedro quer saber também se esse valor pode, pode ser parcelado. parcelado com... Pode, pode sim. Ó. cartão de crédito. Vou, vou de novo colocar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Então, olha. Em todo o site tem até 12, tá? Aqui tá 10. Não um mesmo, mas tem até 12 vezes nos cartões. Visa, Visa, Electron, Elo, Mastercard, tá? Diners Club, American Express é bem... Tem bastante opções, Tá? Então, você pode sim parcelar tranquilo. A única coisa que não parcela é boleto, né, pessoal? Boleto a gente não, não parcela, ok? Tá. Quanto custa o um metro quadrado de animação em Unreal? Então, como estava como no slide aqui, normalmente mil reais. Mas pode ser mais, porque, porque, porque vamos supor, você pode ter fechado com uma outra empresa que faz a decoração ou que, ou que vende piso de acabamento, ou que quer passar um comercial na televisão dentro do Unreal. E aí você pode estar cobrando a mais por isso. Você, ah, não é fe Unreal, o que é fantástico no Unreal, é essa maleabilidade que você tem de gerar negócios. Não fica só fechado na, na, na, na visualização onde você andar. Né? Além disso, ou seja, o, o cliente ir para onde ele quiser, né? você ainda pode ter essa série de interações de vendas de materiais, de produtos e aquilo que você possa imaginar. Se o Revit é tão melhor que o Max, o Sketch, por que não usar o, o, Unreal, na, o Unreal mais Revit na promoção? É que a grande maioria não usa o Revit, Max. Não usa assim, porque a esmagadora maioria do povo brasileiro não conhece o Revit. Apesar de ser maravilhoso, as pessoas não usam o Revit. Não estão acostumadas a usar um software parametrizado. Todo mundo usa AutoCAD e usa o Max ou SketchUp. Então, é, é, chega a ser... Vai chegar a ser frustrante para uma pessoa aprender o Revit para usar para o ambiente Unview, pessoal. Tá bom? E aí, mais alguma pergunta? é isso aí, pessoal. A gente está para fechar aqui o nosso Hangout, tá? A gente não costuma fazer um Hangout muito extenso. Então, eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta antes da gente finalizar o Hangout. Então, Daniel, quem comprar hoje até... Às 23h59, vai ganhar o curso? Então tá, olha só. Hoje, tá a, pro... tá a seguinte promoção, vou colocar lá para vocês, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Hoje, hoje até meia-noite, 11h59, ganha o curso de, de, de âmbito completo, internas e externas, tá? Internas e externas. Vai fazer parte do grupo fechado para alunos tirar dúvidas. Vai ganhar também o curso de 3DS Max 2015 ou SketchUp. E vai ganhar o nosso curso de como abrir o seu escritório de arquitetura. Tá? É muito legal esse curso. Esse curso tem a Luciana, tem eu ensinando marketing digital, tem o Emanuel Souto do Papo de Arquiteto falando sobre design de interiores. A gente tem o professor Carlos Eduardo falando de stands, trabalha há mais de 10 anos de stands e a gente tem também o professor Armando, que, que manja muito de Facebook marketing, etc. Então, a gente tem cinco temas aí em vídeo, muito bem elaboradinho, para quem está estudando arquitetura ou para quem é arquiteto e não, não, não consegue se desenvolver, né? Quando começa o curso? O curso começa quando o curso já está gravado, é, Ney. Assim que a pessoa adquirir o curso e tem a opção em DVD, tá? Ou a opção online. Em DVD o frete é grátis para todo o Brasil, Aí você vai receber o seu, o seu curso em DVD ou você vai receber o seu login e senha para começar a estudar, ok? E o, e o Sérgio a tá gente saber que, ele, ele é, que para comercializar jogos feitos no Unreal é necessário repassar uma porcentagem do lucro para a empresa. Você sabe se isso acontece mesmo para trabalhos de arquitetura? Provavelmente sim, provavelmente sim. Mas tem um valor Só mínimo. Só que tem um valor mínimo, né? Eu, eu, não me, eu não me lembro. Não exatamente, era não, 500 mil dólares? Não, não, não era não, coisa não. bem grande. Mas isso era antes, agora não chega tanto. É. Mas é um valor ainda muito alto, ou seja... Da é um, a nossa realidade. É. Então, então, ele continua sendo gratuito. É, e, e, e até, até, até se você vender algum projeto. Tá. É, o Gilberto perguntando, quando o esporte, quando exporta o objeto do Max, ele vai para o Unreal com todas as malhas? Bumps. Não, você tem que trabalhar o Unwrap Map, você vai ter que trabalhar essas técnicas para você gerar essas, esses canais em paralelos, para depois você importar para o Unreal e gerar o shader com todos esses canais. Bump, displacement, né? o difuso, etc. É esse que é o pulo do gato do Unreal, meu. É isso que a gente ensina com detalhes nesse curso. Como que você faz isso, tá? Tá aí o pessoal é, perguntando, quem já tem o curso de internas vai ganhar o de externas? De novo, quem já vai... tem o curso de internas vai ganhar o de externas. Como que você vai fazer para obter o curso? Vai mandar um e-mail para mim lá no vendas.arquiteta.com.br com o número do seu pedido, informando que você já tem o curso de internas e que agora vai, eh, vai receber o curso de externas, tá bom? Só mandar um e-mail para a gente, com o número de pedido. O que mais? O que mais? Eu acho que é isso aí, pessoal. Eu acho que é isso aí, tá? A gente vai finalizar aqui a transmissão desse curso de Unreal, né? Então, lembrando, até hoje você recebe o Como Abrir o Escritório e até segunda noite os dois cursos a 990, tá? 990, né? 999, perdão, tá? Tá? E aí depois ele vai ficar com o preço normal, o novo preço dele, mas o curso agora não vende mais separado, é tudo junto, internas e externas. É um curso tudo completo. Bem? Um curso completinho. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso, né, Lu? Não tem mais perguntas? Não. Deixa eu ver aqui, deixa, deixa eu atualizar... Bom, já são nove é. e meia, né? Já estamos com uma hora e meia é de Hangout. Aí. Então tá, pessoal, é... muito obrigado aí por vocês terem acompanhado esse Hangout, tá? Espero que façam um bom uso do Unreal aí, que tenha entendido, né? Eu espero que vocês tenham entendido o quanto essa ferramenta é, é poderosa e quem aí tá, tá... tá batalhando, né? Que nem o um elefante lá, puxando o um elefante, né? É... Com... Fazendo render... Tentando gerar, gerar vendas, gerar produtos diferenciados, o quanto o Unreal é a solução para vocês. Tá bom? Lu? É isso aí, pessoal. Quero deixar um beijo. Mais um beijo para Angélica, um beijo para a Gleice. Emira, se tiver aí um beijo para Mira Emira. Um beijo para a Emira. Um beijo para a Luciana Klein. Vai ser porque eu não falo com ela direito. Se ela tiver vendo a gente, beijo, beijo, beijo. Um beijo para o Emanuel, de papo do arquiteto, que está sempre com a gente. Para o Luiz, para o Cássio. Pessoal do 44. Para todos, passei para o Armando, para para todo mundo que cuida, que cuida de, de nós aqui. Tá Armando, bom? Dito, eu te amo. Beijo para vocês todos, tá? Obrigada mais uma vez por terem comparecido ao nosso evento. Valeu, até a próxima, pessoal. Até. Um abraço, tchau, tchau. falou!